Fala galerinha, beleza? Estou aqui saindo de Michel. O Michel trocou o número. Acho que eu tava ligando de manhã, não tava atendendo. Eu vou deixar o número dele aí com vocês também. Recomendo o serviço do cara, o cara é bom. Trabalha certo, só agendado, não tem negócio de inventar. Você jogar a moto aqui, não, ele se agenda com ele. E vou olhar a sua moto. hoje é quinta-feira é meio-dia 28 a de sorte velho, que ele ele tava saindo já para almoçar eu tava imaginando isso mas deu tudo certo peguei ele aqui na na saída Eu falei com ele, perguntei né, quando eu poderia trazer a moto, ele agendou aí para segunda-feira de manhã. Então pronto. A moto é a MT, na MT de Age. Ela falou, ah, pergunte o que pode levar amanhã. Eu falei, não, eu vou perguntar o cara quando ele pode. Quem, quem diz a agenda é ele, né, não sou eu. Uma coisa que eu não faço é botar pressa e preço no serviço dos outros. Shopping Vasco Takama. camar vem aqui, né? A vontade de fazer uma curva pra esquerda. <risos> Não, deixa quieto, Tem que dormir ainda, né? Não dormi ainda. Porra, mas. Se eu for. Olha a moto pra onde tá indo, velho. Porra, foda A moto vai sozinha pra casa. Porra, infelizmente tive que virar pra esquerda. Dica Mercedes, só os carrão. Véio. A gente diz, Ah, meu sonho é ter uma Mercedes. Meu sonho é poder manter uma Mercedes. Não é só comprar não, véio. manter uma porra dessa é caro Qualquer coisinha que der problema É igual uma moto dessa aqui Não é só comprar, é manter, né? Porque pneu é caro, kit é caro Segura é caro e IPVA é caro Pô, falando em PVA, tenho até uma, uma, uma dica né para dar a vocês. É, 2023 já começou né, então a gente já pode consultar ou até pagar o, o IPVA desse ano. Então, então o que eu recomendo? O que, é que vai ser aqui? Deve ser mais um atacadão, né? O atacadão tá falando tudo que é canto. É uma recomendação que eu dou a você é o seguinte: vai no site da Cefaz. E gera o DAE internet DAE Consulta lá o seu o valor do seu IPVA com o número do Renavan E aí vocês é, pegam o número do do do, do DAI Que é um boleto né e agenda. Faz o agendamento, coloca pra o último dia, né? De, de pagamento. E se eu não me engano é 10 de fevereiro. E aí pronto, velho. É só manter o dinheiro na conta que no dia você vai pagar com 20% de desconto. Quem quiser pagar agora, paga agora, né? Mas não tem necessidade, entendeu? De. Tire esse dinheiro da conta agora, deixa lá rendendo e no dia do vencimento, ele, ele quita. Como todo mundo organizadinho suas contas fazem, né? Então o macete é esse. Gera o boleto... Vai no aplicativo do banco. Estou supondo que você tem um aplicativo. E agenda para data de vencimento. Depois daí, velho, esquece. É só manter o dinheiro na conta. Rapaz, chuva, velho. Olha os caras lá na canoa. Havaiana, eu acho, né? Tem um camarada aqui que faz isso. O Isamar Maia. Isamar, monstro de infra. Saca pra caralho de, de asterisco. O cara trabalhava em call do. Montava call no Japão. Mas é pô, um cruzeiro lá parado. Meu, é enorme, enorme, enorme. enorme. É, vamos olhar pra frente, por quê? Ninguém quer bater, né? Casa Clock Ceremonial. Antes tinha um restaurante aí em cima. Né, porque vai é que algum velocista queira passar aqui então a gente limpa a faixa da esquerda preparação os cortejos época de festa tudo mais então, tem que dar uma revisada na cidade os turistas tá vindo aí se não vai ter carnaval então Salvador tá cheio de câmera, cheia de câmera, e são essas câmeras inteligentes, né? Que faz reconhecimento facial, etc. Tá, tá, tá. Uns gostam, outros não. Alegam invasão de privacidade. Mas porém, entretanto, sobretudo, é uma forma.. De fiscalização e pegar vagabundo e não ser identificado de outra forma como por exemplo policial na rua o policial não conhece todo mundo olhar para a cara e dizer hum, esse tal cara procurado não tem aí o sistema de reconhecimento facial uma base de dados enorme com a cara dos vagabundos e outras características e aí o software bota para rodar. O software não diz, é ele. Mas dá uma margem de porcentagem de semelhança, entendeu? O software diz o quão, quantos cento é parecido com determinadas figuras. É então, um software de Inteligência Artificial, é uma IA. Está ajudando, tá, tá, tá. tá entregando muita gente, principalmente em, em eventos, tipo festas, é, avenida, como aqui né, onde passa muita gente. acho bom, quem, quem não tem o que, que temer, quem não deve, tá de boa. Amiguinhos, 11 minutos de vídeo, vamos explicando por aqui, agora só faço vídeo de 10, 12 minutos em média, não... mais que isso fica chato. Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo, valeu, então, tchau, tchau.